É, fui muito criticado por ter votado é, no presidente da República atual, Jair Bolsonaro, mas eu acredito que um político ele não pode ficar em cima do muro. Ele tem que, ele tem que, é, que ter uma posição e, e para mim, foi um momento ali difícil, ainda no primeiro turno, porque é, eu, eu pensava assim, se eu tivesse um seguidor... Ele teria que saber o que eu pensava com relação a voto para presidente da República. Né? Muitos ficaram em cima do muro, muitos senadores pelo Brasil é, resolveram não entrar nessa bola dividida que chama, né? Ficar neutro. Mas eu, eu isso não isso não é do meu espírito, né? Então eu poderia ter ficado neutro. Para mim politicamente seria muito melhor, porque o Ceará é uma terra ainda predominantemente de esquerda. Né? Então, eu me declarar o é, voto no presidente Bolsonaro, eu, politicamente, é, é, eleitoralmente, mais perdido que eu ganhei, todos os analistas disseram isso, né? e eu sabia disso. Tanto que no dia que eu tomei a decisão, depois de muita reflexão e tudo, eu fiz um peso. São cinco causas que norteiam a minha, minha vida. Né? A vida desde o aborto, né? a luta contra o aborto, a questão do controle de armas... A, os jogos de azar contra a liberação do, do, da jogatina, contra a liberação das drogas e contra a corrupção, né? vamos dizer assim, a favor da ética. Vamos supor, são os, os, os básicos, né? os, os princípios básicos da, da, da coisa. Então, para mim, tinha um desses pontos do presidente que era terrível, que é a questão das armas de fogo, né? que me afrontava muito. E eu, eu tive que, que, que pesar, colocar isso na balança e ver. Então, para mim, foi decisivo ele ter tido a coragem de se posicionar é, publicamente a favor da vida desde a concepção, ele se posicionar publicamente contra a liberação da maconha. E, mas, na minha cabeça, naquele momento entre o, o Haddad e o Bolsonaro, eu só vi ali para romper um sistema político é, que tinha, vinha de petrolão, de mensalão, de tantos escândalos, de BNDs e muitas outras coisas que a gente nem sabe, né? Mas é, é, é, a ponta do iceberg é o que eu estou falando aqui, né? A, a Lava Jato foi uma foi uma inspiração para minha vida e por isso a minha decisão de votar no presidente Jair Bolsonaro, que a, a, ia se romper, se romper esse sistema político carcomido. Não me arrependo, é, acredito que naquele momento a decisão foi correta para se romper esse sistema, faz parte de uma transição. Eu vejo esse governo como uma transição importante, o pêndulo estava muito à esquerda e agora foi muito para a direita né? e precisa depois equilibrar, precisa depois equilibrar. Eu vejo que, que o Brasil vai sair mais pelo um caminho de equilíbrio, de centro e que Deus... No, no, nos oriente no, no nos proteja nas terras do Brasil, com as cores do